Frei Arno foi o primeiro, foi uma felicidade muito grande da gente ter recebido ele na nossa casa, que a gente aprendeu muito, cresceu muito na comunidade com a vinda do Frei Arno e ele ensinou muito para nós como é conviver em comunidade, e aqui nós na comunidade de São João que a gente já trabalhava, mas era completamente diferente até a vinda dos freios franciscanos. O que mais te marcou com a vida dos freios para cá? Um aprendizado, um aprendizado com o Mário, a, a humildade, a, o amor ao próximo, como ajudá-lo as pessoas, que muitas vezes a gente tinha vontade de ajudar, mas não sabia, não tinha aquele jeito e aquele jeito especial dele foi assim, foi muito importante para nós. Esses feios que passaram por aqui, as coisas que vocês viveram, o que, que mais a gente te vem na mente dela? Né? que vem agora na nossa mente, né? Eu acho que foi o crescimento da nossa comunidade, né? O crescimento, porque a partir do momento que os três começaram a trabalhar conosco aqui na comunidade de São João, mudou completamente, né? Mudou. O amor, a gente muitas vezes não tinha uma partilha, a partilha, a... assim, a integração com as outras comunidades, né? Conforme foi crescendo as comunidades, a gente foi aprendendo a... amar os irmãos de comunidade como uma família. franciscano é uma a humildade, a, a partilha, a integração, a vivência dos freios franciscanos é uma família. E em agradecimento, que a gente não tinha como uma coisa especial para agradecer aos freios, e naquela época era o frei Mário que estava liderando ali na... na naquela rua, naquela, assim, na próxima àquela rua, foi nada mais bem merecido de botar o nome dele, Frei Mário, aquela rua ali. Foi uma coisa marcante que vai ficar para o resto, da quem vai é, vindo mais as outras gerações vão um vendo. Por que Frei Mário? Porque o Frei Mário marcou muito a nossa... A passada dele para o Rio Grande, né, pela nossa comunidade, foi muito boa. Ele atendia as pessoas necessitadas, ele a pessoa precisava dele, tanto fazia de noite e de dia, ele estava disponível sempre para servir, e ele fazia reuniões com. assim, Ele pensava no crescimento da comunidade, num todo. Não era só assim, ah não, vamos lá, rezar missa e acabou, né? Não, ele pensava no dia e noite da pessoa, em comunidade, em família, né? era uma pessoa assim, extraordinária.